Fontes vedadas. Pessoa jurídica, todo mundo sabe. Procedência estrangeira. Ah, por que, que tem um documento de um carro ali? Porque a pessoa jurídica entra às vezes na campanha, nas contas, sem que vocês, que o candidato perceba. Primeiro lança o veículo. Depois vai ver que o veículo estava no nome de uma pessoa jurídica. Cuidado com o mês... Cuidado com a Eirelis, porque documentos antigos fica lá no finalzinho do nome pessoal, que aquilo é de uma pessoa jurídica. Isso acontece demais. E aí, a conta é desaprovada de plano. Primeiro analisa o documento, depois registra e põe em uso na campanha. Não começa a utilizar sem examinar tudo. Procedência estrangeira. Há um senso comum aí que acha que é a nacionalidade do doador. Ah, eu tenho um tio árabe, riquíssimo, quer aplicar na minha campanha, mas ele é árabe. Não pode, claro que pode. Se o recurso dele, se ele morar aqui no Brasil e a fonte do recurso dele for nacional, ele pode aplicar normalmente, a procedência do recurso, não é a procedência do doador. Tá? Permissionário, já falamos. Quem são permissionários? Taxistas, cuidado com mototaxistas que cedem serviços. Muita conta desaprovada por pessoa jurídica, por permissionário. Permissionário, mototaxista, sim. Uber não é permissionário. Tá? Feirantes. Transporte escolar, barraca de praia, banca de jornal e revistas, feirantes, eles podem aplicar nas suas próprias campanhas, mas não podem doar nenhum real para outras campanhas. Repasse do FEFEC para partido ou candidato que não está coligado. Se por acaso ele estiver na mesma federação, pode. A resolução da federação deixa claro que os repasses dos fundos públicos entre candidatos e partidos que estão na mesma federação, pode. Criptomoedas nunca pôde, continua sem poder.